Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí hoje na lição número 5. Nós estamos aqui nessa maravilhosa lição da do nosso trimestre, hoje Gênesis, né? Gênesis é um excelente tema e você que está aí a primeira vez, muito obrigado por estar aí a primeira vez compartilhando já esse conhecimento, né? Você está o, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, ah, deixar seu like e tem um sininho na parte superior, à direita, você pode clicar para receber as notificações da aula, né? de todos esses materiais, na verdade, que nós colocamos. Temos dezenas de estudos bíblicos aí que você pode acessar gratuitamente. Basta se inscrever no nosso canal. Também, claro, compartilhe com pessoas, duas, três pessoas ou cinco pessoas que você possa Compartilhar. Amém? Vamos lá, lição 5, a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador. Tá? Eu sou o pastor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoim, tá? só para você que está aí primeira vez. Vamos lá, buscar me -eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 3. esse é o nosso áureo A nossa verdade aplicada nos diz. Ao longo das escrituras, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração da comunhão com ele. Nós temos três objetivos, mostrar a busca do homem para se reatar com Deus, destacar que o homem não vive bem longe de Deus e ressaltar que Deus provê os caminhos de volta para ele. Okay? Esses são os três objetivos. Nosso texto e referências tem Gênesis 4, versículos 1 e 2, depois versículos 25 e 26. Você lê aí, ok? Eu já vou para a introdução, né? Para a gente ser mais objetivo. Essa lição tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem mesmo depois de pecado. Em toda a história do Antigo Testamento, vemos o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e as diferentes respostas deste ao Criador. É muito interessante quando nós percebemos tá, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus ele tem interesse em abençoar a cada um de nós, mesmo que né, nós é, já demonstramos em toda a nossa história da humanidade e Paulo disse que às vezes nós agimos com, como inimigos de Deus. Demos as costas para ele, mas Deus sempre toma a iniciativa, tá? De reatar essa comunhão com Ele O desenvolvimento da religião. Vamos ter uma visão rápida aqui. Então, nós temos acesso ao negado, sinais de misericórdia, um Amor por Deus sem amor pelo próximo. A religião, na palavra latim, vem do latim religare, tá? Isso, segundo, né? Alguns pensadores, tá? Então, traz a ideia de religar algo que se rompeu, tá? Então, da necessidade de Deus depois da queda, nasce, então, a tentativa do homem em reatar seu relacionamento com Deus. Então, nós estávamos em comunhão com Deus, houve um momento que escolhemos pecar, escolhemos não crer em Deus, e isso gerou o desligamento né, do homem com Deus. E religião, nesse termo, tá? nessa raiz, religar é voltar a ligar, segundo o grande filósofo cristão Lactâncio. De todas as consequências do primeiro pecado do homem, o pior delas, com certeza, foi a ruptura da comunhão com Deus. O relacionamento foi rompido e a intimidade de antes se perdeu. O jardim, o qual Deus passeava pelas virações do dia, tem agora seu acesso negado a sua entrada vigiada por querubins guardiões. Tá? Qual o objetivo? Para guardar o caminho da árvore da vida, tá? Isso é muito interessante, muito importante que nós percebamos, tá? É, como nós já falamos, Deus ainda procura ter relacionamento com o homem, tá? Não temos mais aquela comunhão íntima, porque vimos lição passada, que vem o medo, né? É, do ser humano, né? Ele perde a sua pureza, lembra? Semana passada, na lição anterior, se você não viu, veja, está no nosso canal, tá? Nos perdemos, então, algumas questões, algumas coisas dentro de nós que nos mantinham né, na no relacionamento, relacionamento íntimo e aí nós temos medo, vergonha no lugar disso. E agora, é, Deus, né, é, coloca querubins, tá, para que fechem o acesso, tá, ao jardim do Éden. Por quê? Diz o texto para guardar o caminho da árvore da vida aquela árvore, tá? Era uma árvore simples, tá? A, o fruto não era miraculoso, você tenha cuidado com o pensamento desse, tá? Não tinha nada extra miraculoso naquele fruto. Aquilo era um simbolismo da comunhão do homem com Deus. O que nos dá vida, a nossa comunhão, nossa ligação de nós com Deus. Então, aquela árvore da vida simbolizava tá, essa comunhão. Né? Então, quando o homem peca, tá, o homem pode cair no erro, que muitas vezes as pessoas caem nesse erro, de, de ah, não, agora eu vou comer da árvore da vida, do fruto, e vou continuar tendo vida. E como a vida não está no fruto, esse homem se autoenganaria. enganaria então, para que o homem não corra nesse auto-engano de que as obras externas geram vida interna, Deus veta esse caminho, tá? É Isso é algo muito bonito de Deus, né? Porque nós temos tendências a achar que as obras nos salvam, tá? Paulo disse que nós somos salvos para as boas obras, ok? Bom, Sinais de misericórdia. O casal foi lançado fora do jardim, mas o Senhor Deus, com cuidado, misericórdia e graça, continuou se revelando é interagindo com a humanidade por diversos meios. Eva entendeu que Deus, é lhe dado um filho depois do pecado, é, ter lhe dado um filho depois do pecado era sinal do favor e interesse de Deus e esperança para a humanidade. Adão e Eva ensinam seus filhos sobre Deus e o dever de adorá lo Bom, vamos lá. Primeiro, né, o casal foi lançado fora do jardim. Tá? Então, quando nós fazemos uma exigência do texto no hebraico, né, nós vamos ver tá, que... Essa questão de, de ser, ser lançado fora, na verdade, é como Deus convidando o homem né, a se retirar. Por quê? Porque ele escolheu se desligar de Deus. Vocês lembram que Adão e Eva escolheram, e Deus respeita a escolha de todo ser humano. Ah, eu não quero mais ter relação com Deus, não quero mais viver em comunhão, tudo bem. As portas são abertas, tá? Você é, escolheu, tá? É, só que uma escolha, tá? Que quando o homem faz essa escolha, aí Deus vete esse caminho para o jardim. Eles escolheram e Deus simplesmente permite essa saída. Agora, Deus continua se revelando, interagindo, tá? Você percebe, então, aí, que aqui não é um desprezo de Deus ao homem quando está convidando ele a ser retirado do jardim na verdade é, uma, é guardar eles do alto engano Eva entende que Deus é, que Deus ter lhe dado um filho depois do pecado era é um sinal do favor e interesse olha só quando nasce o primeiro filho Eva louva a Deus ó oh, Deus me deu um varão né porque a promessa de Deus é que da semente da mulher viria alguém, né, que vai pisar na cabeça do enganador para trazer eles de volta à comunhão. Então, Eva já pensa, agora eu vou poder voltar no jardim, tá? Vou voltar àquela comunhão. Nesse processo todo, tá? É que acontece, Adão e Eva ensinam seus filhos sobre Deus, e dever de adorá-lo, tá? Isso é muito bonito, porque Adão e Eva sabem, tá? O como, né, Se aproximar de Deus, sabem como é bom, tá? É, ter relacionamento com Deus, estar com Deus, eles valorizam isso e ensinam isso para seus filhos. Agora, eh é, um amor por Deus sem amor pelo próximo, que interessante, porque apesar de Adão e Eva ensinarem seus filhos, tá? O como fazerem, tá, A essência da adoração, é, nem sempre, nem, nem sempre significa, tá? Quem ouviu vai aprender a essência, tá? Isso, lamentavelmente, acontece com todo mundo, né? Cada um de nós tem um processo de aprendizado, Tá? Aí, então, é, a devoção de Caim por Deus se mostrou meramente religiosa. No fato de que o ato de adoração se tornou motivo para um ato de crueldade ao seu próximo. Veja, quando diz ato, está falando o fator do comportamento externo. Tá? Então, é, Caim, é, ele não pega a essência tá? Ele acha que vamos ofertar a Deus, então eu trago minha oferta, oferta a Deus, tá tudo ok. Mas ele não percebe a questão interna. Deus valoriza mais a questão interna do que a questão externa. Lembramos das lições anteriores, tá? Adão e Eva pecaram porque resolveram, tá? Não crer no que Deus diz, e sempre essas questões que entendem são de maior valor que o interno. Vamos ver aqui no texto, eu coloquei o texto, tá? Pra gente pensar junto. E Abel também trouxe dos primogênitos para, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. É, Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha o questionamento de Deus. E se não fizeres o bem, o pecado já se aporta e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja que Deus está explicando tá? o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim. Primeiro ponto, eu quero que você perceba claramente, você aí, tá? que Deus primeiro atenta para Abel, para a pessoa dele. Depois para a sua oferta. Mesma coisa para Caim. Primeiro, Deus vê a pessoa de Caim, tá? Observa né, a pessoa de Caim e depois para sua oferta, tá? Então, veja, Deus observa Caim né, e a sua oferta e quando vê a oferta não aceita a oferta. É, é muito interessante isso né? porque Deus atenta para Abel, para a pessoa de Abel e dá uma, tá joinha né? e sua oferta então é aceita mas quando atenta para Caim, para a pessoa de Caim ele está com algumas questões não resolvidas aí então a sua oferta não é aceita e Caim se ira fica triste, né? É, em algumas traduções diz que ficou carrancudo. E, e ele se ira contra seu irmão, porque ele olha para o lado externo e acha, né? Que Deus está aceitando seu irmão, que ele tem o que a é mais que eu, né? Eu, oferte, eu ofertei o meu melhor, ele oferta o seu melhor e estou dando o, me, o meu sacrifício, a minha oferta, mas Deus esclarece, tá? Disse para Caim: Caim, olha para dentro de você, olha o pecado. O pecado está dominando você. Se bem fizeres, olha que Deus disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se você não ficar vivendo no pecado, será que não vou aceitar tua oferta? O problema não está na oferta, o problema é você cair. Sobre ele domina, domina sobre o pecado, tá? Então, esse é um ponto muito importante para nós percebermos e pensar na nossa vida, né? Não é tanto a quantidade da minha oferta, do meu sacrifício, mas a intenção, a minha vida interna, tá? como está com Deus. Vamos lá, dois, o nascimento de esperança, o início da adoração comunitária, andar com Deus e tempo de renovação. O nascimento de Enos, neto de Adão, traz uma nova esperança para que a humanidade se volte para Deus. O homem criado, a imagem de Deus, não pode seguir bem a vida longe dela, tá? Isso é muito, muito importante. De alguma forma, nós percebemos, tá? Que a nossa vida é não dá para ficar longe de Deus, tá? Nós precisamos se aproximar de Deus, tá? É uma necessidade interna do ser humano para isso. O início da adoração comunitária. Deus dá a um outro filho chamado Sete, que tem destaque para o propósito de Deus. Veja, eu coloquei isso que tem destaque para o propósito de Deus, porque a Bíblia não registra todos os nomes de todos os filhos de Adão e Eva. Não é o propósito contar a bibliologia, né? ou a, a bibliografia né? da vida tá? de Adão. Não é a história de Adão o propósito. O propósito é mostrar as pessoas que Deus destaca para o propósito dele, para o plano dele. Então aí está 7. Interessante notarmos que após o nascimento de Enos, que no hebraico significa fraqueza, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5:1 nos lembra que Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus, sem pecado. Aos 130 anos, Adão gerou um filho a sua semelhança. É muito importante que o escritor bíblico faça essa ênfase, sua semelhança. Ou seja, não é mais a semelhança de Deus, tá? Então, isso dá um entendimento, né? Que pode significar que Sete herda do seu pai Adão tanto a imagem de Deus quanto as máculas da queda do Éden. Então, é como se, né? A a matriz foi criada uma mancha, né? É, na matriz, aí todas as cópias agora gera, são geradas com mancha, tá? É, andar com Deus, descendente, descendendo de sete, se destaca uma figura, Enoque, em Gênesis 5. Ser é, Enoque, né? Ser alguém piedoso, aliás, Ponto, né? Ser, ser alguém piedoso não garante que toda a sua descendência será, tá? Isso é muito importante, tá? O fato de você ser não, não é garantia que os outros também sejam, porque Deus respeita livre arbítrio. Porém, a narrativa de Gênesis mostra como Deus sempre levanta em gerações futuras alguém que siga o caminho de devoção dos seus antepassados. Ou seja, é, por mais que nem todo mundo né, é, siga a tua fé, do, do você que é pai e mãe, né, sempre vai ter alguém que vai ser chamado para isso. Chamado, eu quero dizer assim, é... Aquele, ele tem essa conexão, essa curiosidade. Ele diz, não, eu quero ser igual ao meu pai, minha mãe. Eu quero buscar Deus, tá Ou igual ao meu avô, né? Então isso sempre vai ter. É, porém, a narrativa de Gênesis mostra como Deus sempre levanta em gerações futuras alguém que siga o caminho da devoção dos seus antepassados. Enoque andou com Deus seu anseio, né? Seu desejo profundo por Deus foi tamanho que a maldição não morrerás lançado sobre Adão e seus descendentes pulou sua vida, né? É interessante, né? Quanto mais nós nos rendemos a Deus, quanto mais nós nos entregamos a Deus, né? É muito gostoso, é muito bom. E Enoque, tanto ele entrega de si para Deus que ele desaparece, Desaparece literalmente, né? Ele é levado por Deus, tá? É claro que tudo tem um propósito, sempre, sempre, tá? Tudo tem um propósito dentro do plano de Deus. Não quer dizer também isso, tá? Que se você tem um desejo profundo, profundo, profundo, profundo, né? Aí você diz assim, ah, mas eu não fui arrebatado, né? Tranquilo, tá? Isso aí só um modelo, tá? De um propósito futuro de Deus. Todos os que creem em Cristo, um momento serão transformados em um corpo incorruptível e serão arrebatados, tá? Porque senão você acha, né? Ah, eu queria ser igual a Enoque, mas eu não sou, né? Fica tranquilo com isso, o que interessa aqui teu desejo de querer servir a Deus e você acredita nisso, que é possível servi-lo. Tempo de reno... renovação. Enoque, antes de ser tomado por Deus, gerou o avô, que é Mithsalim, daquele que seria usado por Deus para preservar a humanidade da completa extinção. Quem é esse sercinho? Noé. Tá do hebraico Noach, que significa repouso. Nos tempos de Noé, o quadro da humanidade só piora. Temos uma sociedade que poderia ser dividida entre os filhos da linhagem ímpia de Caim, conforme Gênesis 4, 17 a 19, você lê aí, e a linhagem piedosa de 7, Gênesis 5, 3 ao 29. Tá? Então, o autor bíblico, né, ele coloca em colunas, tá, relatando, olha... Caim gerou A, né? Aí vai gerando e vai mostrando um pouco das maldades que eles praticavam. E depois sete, né? Também tem uma linhagem, é tá? De onde vai surgindo também pessoas que fazem diferença no mundo porque vivem um propósito, tá? É, nesse mundo, tá? Então, nós vamos ver aqui como é aqui tá? que Vai começar algo novo, apesar de tá? terem duas, duas linhagens: tá? é, o mundo se corrompe, né? é, isso é: quanto maior a sociedade, maior a corrupção. Né? Mas aí está Noé, aparece tá? nesse cenário né? para a renovação. Um novo começo. Vamos ver um pouco dessa vida de Noé, tá? As marteladas da longanimidade divina, a adoração por dilúvio, a fé como novo caminho para Deus. É, a tentativa do homem em se religar a Deus não pode ser bem sucedida sem que antes haja uma iniciativa divina. Deus mesmo precisa prover os caminhos de volta para ele. Veja, sem Deus agir, sem Deus não tomar iniciativa, nós não temos condições tá? de ter uma aproximação a Deus. Sempre na história, desde Gênesis, você vai ver que Deus toma iniciativa de ir atrás do homem. Adão e Eva pecaram lá no jardim, Deus vai lá conversar com Adão e Eva e Deus mesmo sacrifica o animal e faz vestes da pele desse animal para Adão e Eva terem agora menos medo né, para se aproximar de Deus, tá? Então, é isso sempre na história, Deus sempre está procurando o homem. Se o homem responder a essa ação, se a reação do homem a essa ação de Deus for positiva, esse homem é beneficiado. As martelhas da longanimidade divina. Noé seguiu os caminhos do seu avô Enoque e andava com Deus. Ele não foi tomado para Deus como foi Enoque, mas foi preservado por Deus no dilúvio junto com sua família. É isso que eu falei anteriormente, tá? Apesar de Noé, Andar com Deus, igual Enoc andou, mas Deus não levou ele, não arrebatou. Isso não quer dizer que Noé tinha uma qualidade de vida inferior a Enoch, não. E o propósito de Noé existir, estar aqui na terra, é diferente de Enoque. Tá? Isso é muito importante para que as pessoas é, é, evitem comparações. Ah, ele é mais santo que eu, ela é mais santa que eu. Não é isso. Tá? Não é o teu comportamento tá, que faz a diferença diante de Deus você ser aceito. O que importa é você crer nele. Quando você crê nele tá? Aí essa crença te faz aproximar de Deus e tá tudo ok. Então, ele não foi tomado para Deus, como foi Enoque, mas foi preservado por Deus no dilúvio junto com sua família. Então, o trabalho que Noé tem, o propósito da existência de Noé, é diferente do propósito de Enoque. O longo tempo da construção da arca, unindo as marteladas de Noé, nas madeiras da arca, consistia em uma pregação da longanimidade de Deus em, andar aos, em dar aos homens a chance de se arrependerem, tá? Ainda assim, não creram nela. Então, mais uma vez, tá? Deus fala com Noé, Deus tem paciência por 100 anos, mais ou menos, né? E você vê em 1 Pedro 320 onde destaca que Deus estava sendo longânimo, tá? Porque Deus poderia tomar outras formas, outros caminhos, outro jeito de fazer a arca rapidinho, né? Mas não, tá? É no processo de, vai passando 10 anos, 20 anos, e as pessoas estão vendo aquela arca se construindo, estão ouvindo as marteladas, não, tá? E Noé, né, quando questionado, né, por que que estava sendo uma arca dessa desse, desse estrutura aqui, que não, nunca choveu, ele tem a palavra de Deus. Deus disse que vai mandar um dilúvio. Então, aquelas pessoas estão ouvindo Noé, estão vendo aquela arca, tá? E eles sentem algo assim, dentro deles, diante de tudo isso. Falo, mas que é isso não é? Né? Você está maluco? Né? Não, nunca choveu aqui, tá? Então, não creem, tá? E o ponto sempre é faz a fazer diferença é este, o não crer ou crer naquilo que Deus disse. Adoração apóstolo o dilúvio, Apóstolo o dilúvio que ele é a terra de sem, um dos filhos de Noé, descendente descendeu a linhagem abençoada e piedosa, tá? Após baixarem as águas do dilúvio, Noé levanta o um altar ao senhor e sacrifica animais limpos em holocausto. Vemos aqui não apenas uma manifestação de gratidão pelo livramento, mas também a necessidade do homem de reconexão com Deus. Bom, primeiro, né? É... Aconteceu o dilúvio, tá? E da descendência de Sem, né? Que é um dos filhos de Noé, tá? Vai começar uma linhagem piedosa, tá? Um objetivo, né? Que tem aí, tá? Um propósito. Então, Sem, Cam e Jafé são os três, tá? Os três têm conhecimento da... Presença de Deus, tem conhecimento de Deus que o Pai e Noé serve. Os três experimentaram passar em todo esse processo do dilúvio, viram como Deus fez juízo contra o pecado. Eles têm essa experiência de servir a Deus, os três, tá? Fique claro isso. Daí para frente, cada um vai resolver como ter a sua comunhão, como viver essa experiência que eles têm, como cultivar essa experiência que tiveram com Deus, ok? Noé sabiamente edifica um altar, né? E mostra para a família tá? A gratidão que se sente diante de Deus pelo ter sido guardado do dilúvio, do perigo do mal da morte e também essa necessidade de reconexão, tá? Precisamos sempre estar renovando, né? Precisamos sempre estar ligados, adorando a Deus, tá? Então, fica um exemplo muito nítido de Noé, tá? Para com a família, para com os três filhos. É mesmo que, durante o processo, os, os semitas vão se destacar, tá? Nesse chamado, nesse propósito, né? de servir a Deus, tá? Mas os três têm experiência com Deus. A fé como um novo caminho para Deus. Então, de Noé nasceu sem, descendo e descendeu o grande patriarca Abraão. Tá Noé sem Abraão, tá? É, o nascimento de Abraão marcaria um novo rumo para a relação do homem com Deus. As maiores bênçãos prometidas à humanidade seriam dadas a Abraão, tá? Só deixa eu esclarecer uma coisinha aqui. Sem, tá? Noé, né, o pai de Abraão, tá? Cuidado, porque eu, eu falei, né? É Noé sem Abraão, tá? Não, tá? Ah, o pai de Abraão é terá, tá? Estou falando que é descendente de Sem, tá? Claro para você aí. Abraão é o pai de todos os que creem. Então, Deus né, é, convida Abraão, tá? A uma comunhão mais próxima. Deus se revelou a Abraão e chamou, o é, chamou, chamou lhe deu ordens e promessas, e Abraão creu, depois obedeceu. Ponto aqui para você observar, tá? Primeiro se crê. Que Deus está falando a verdade e depois essa crença leva a pessoa a obedecer. Porque se a pessoa não crê que Deus está falando a verdade, não vai obedecer como deve obedecer. Então, Abraão tem um exemplo do, de Noé, né? que obedeceu a Deus, tá? ou creu em Deus, porque ele creu que Deus estava falando a verdade, que viria um dilúvio, obedeceu na construção da arca tá? e foi abençoado. Então, Abraão, da mesma forma agora, tá? ele crê em Deus tá? e vai obedecer a orientação de Deus. Bom, meus amados irmãos, mostramos a busca do homem para se reatar com Deus, destacamos que o homem não vive bem longe de Deus e ressaltamos que Deus provê os caminhos de volta para ele. Deus sempre estará dando oportunidade ao ser humano de voltar a ouvir sua palavra e crer nessa palavra, porque aí sim, tá? Nós voltaremos a ter essa reconexão com ele e viveremos o propósito o plano, a missão que Deus faz. Tem para a nossa vida. Meus amados, Deus vos abençoe, desejo que vocês tenham uma boa EBD e lembre-se de se lembrar de deixar seu like ou inscrever-se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas possíveis. Muito obrigado, Paz do Senhor Jesus para todos os seus amados.